Agora, eu vou ensinar para vocês como que eu faço a lista de transmissão. Então, eu fiz uma lista, coloquei 250 nomes, coloquei o post aqui do, da votação e a pessoa recebe de forma individual, tá? Então, é um recurso que tem no WhatsApp aqui que é muito bacana. Como é que você vai fazer isso? Então, você vai abrir o seu WhatsApp, naturalmente, Clicar nos três pontinhos aqui em cima, onde está a flechinha aqui vermelha, tá? E Nova Transmissão. Aí você vai selecionar os contatos para a sua lista, tá? Você seleciona todos os contatos que está lá no seu é, celular. E clicar no sinal de verificação, aqui embaixo no verdinho. E pronto, está aqui a sua lista Neste caso, eu coloquei quatro destinatários para teste, tá? E aí, depois, o próximo passo, você vai colocar um nome nessa sua lista. Você vai clicar nos três pontinhos e escrever o um nome para o seu controle, tá? E pronto, tá? Eu coloquei teste aqui em cima, feito. Aí, aqui, gente, muita atenção, porque é um pouco complicadinho isso aqui, tá? Na lista de transmissão. Porque não é que nenhum grupo que você compartilha e já vai direto. Não dá para compartilhar. A gente tem que ir por esse ícone aqui, anexar. Então, você vai colocar a mensagem. Se você quiser só escrever, ok, você escreve e pronto. Mas, neste caso, a gente quer compartilhar o post, tá? Então, você vai colocar... Você é, vai clicar aqui nesse ícone aqui do, do clipezinho, anexar o post e depois colar o link, tá? Então, só que este post tem que estar tá onde? Na sua galeria, tá? Então, você já vai ter que ter salvo ele lá na galeria. Selecionar o post e, neste caso, você já salvou na sua galeria. Se não salvou, ir primeiramente no post, clicar nos três pontinhos e salvar vai ficar salvo lá na galeria aí você entra lá em recentes e pronto tá aí quando você for aqui para anexar já vai estar tá lá e coloca aqui aí depois você vai lá copia o link que é segurar em cima copiar e cola aqui tá então aí você cola o link e pronto aí você já consegue colocar na sua lista de transmissão uma outra dica é, nesta lista, é, vai, no, normalmente tem homens e mulheres, então eu sempre coloco assim, olá, tudo bem, né? é, veja aqui e tal, e aí eu coloco a mensagem, então de uma forma mais genérica, né? por quê? Porque você está falando diretamente para a pessoa, ela está recebendo de forma individual a sua mensagem. Pronto. E agora eu vou te ensinar como colocar um link nos status do WhatsApp, que também é possível você colocar o link lá. Então, como você vai fazer? Antes de abrir o WhatsApp, também você vai copiar o link, você vai clicar em cima e segurar para copiar. Por quê? Porque quando você for lá no WhatsApp, vai ter lá a legenda onde você vai copiar o link, tá? Colar, desculpa. Então, você vai abrir o WhatsApp clicar em status, aqui no meio, onde está essa flecha vermelha, status. Vai clicar na sua foto, selecionar o post, neste caso você já salvou na sua galeria, né? Então, quando você entrar aqui, ele já vai estar tá lá na sua galeria, você vai clicar em cima. Se não salvou, ir primeiramente no post, clicar nos três pontinhos e salvar. Vai ficar salvo na sua galeria e eu entro lá em recentes já vai estar tá lá, tá? E aí você vai colar o link na legenda. Vai aparecer aqui embaixo onde está essa flecha vermelha, legenda. Você vai clicar no ícone da seta verde, tá? É, depois que você é, colou o link aqui, tá? E aí já vai estar tá ok. Então, perceba que nessa legenda, você pode fazer até um comentário, clicar aqui neste link e tal, e colar o link. Por quê? Porque a pessoa vai estar tá lá no seu WhatsApp e já vai clicar e já vai lá para o post que você quer. Tá? Então, isso facilita muito e converte muito mais. Tá? Então, quando a gente fala em conversão, né, já vai para a chamada para ação aqui e já está o post para a pessoa ver. E ele vai permanecer 24 horas, tá? Depois vai, vai desaparecer aqui. Então, por isso que tem todas essas estratégias aí para que a gente consiga divulgar o nosso post aqui da instituição Amigos do Bem, no caso que eu estou colocando o exemplo. Naturalmente, você pode divulgar qualquer produto seu, qualquer serviço, enfim, eu faço isso para todos os produtos que eu tenho aqui no digital, tá certo? Se eventualmente você quiser saber um pouco mais do que eu faço, né, que eu trabalho em empreendedorismo digital, clica aqui na descrição deste vídeo, que aí você tem todas as, as informações, tá certo? Desejo sucesso para você, fiquem com Deus e contem comigo sempre.